que a lagoa tinha 16 metros de profundidade e que devido principalmente à seca e o aumento da população, né? Trairi, a gente sabe que trairi cresceu o dobro com as chegadas dessas dessas novas empresas, é, infelizmente é isso, a gente Chega com desenvolvimento, mas alguma coisa vai sendo sacrificada, é o natural. Só que ele me falou que nós estamos a um metro e meio de água, aqui, aproximadamente, e como o senhor pode ver, a gente foi fazer uma limpeza e a gente vê que esse metro e meio de água se resume, talvez, a 80 centímetros de lama. O senhor confirma essa informação, que nós estamos... Porque nós estivemos aqui com o pessoal do Itaquimão fazendo também um pouco aquele dique lá na frente, Sim. esse dique já foi feito várias vezes, quando ela baixa a gente 8 metros, 10 metros, a gente fica colocando o dique, que é para receber mais água, né? Porque essa água, é mais ela rasa, mais poluída, né? Então nós vamos também na parte mais profunda para fazer um tratamento melhor dessa água. Mas o que eu que estou realmente satisfeito, para ter isso, todos vocês, por esse trabalho de vocês. E um trabalho realmente é digno. Isso é muito importante, mas... enquanto a nossa lagoa, assim, o Vicente, é né, que é o nosso super... está na porta estamos tomando todas as providências para que isso caia e não falte água. Ok, é, seu Vicente, desculpa, seu Nonato, é, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu não sei se diretamente ao senhor aqui em nome da Cagesse, e se o senhor não puder nos dar essa resposta... Claro. A, que a pergunta fique no ar, para que alguém da Cages entre em contato com a população, porque somos nós que fazemos a Cages somos, somos nós que através da nossa conta paga de água merecemos e precisamos de água, eu queria perguntar o seguinte, hoje, por uma grande coincidência, eu fui ao hospital municipal de Trairi, pedi a doação de uma caixa de luva e os sacos para que a gente pudesse fazer essa coleta. Quando eu cheguei ao hospital do Trairi, eu encontrei com o senhor Jaime Marcos Nogueira, um ex-prefeito da nossa administração do Trairi. E o doutor Jaime me falou que ele não estava nem um pouco surpreso pela seca da lagoa que há 15 anos atrás, 16 anos atrás aproximadamente, quando ele foi prefeito, veio uma equipe de geólogos fazer uma pesquisa aqui no Criancó e é fato que a lagoa secaria de 15 a 20 anos, decorrente às secas e decorrente ao uso da lagoa para o abastecimento da cidade. A Cagés tem conhecimento que isso poderia acontecer, independente da seca? Faço minhas suas palavras, realmente muito bem colocada. Mas eu quero dizer a senhora o seguinte, que eu sou um novo gerente, estou aqui a mais de um Esses conhecimentos técnicos de viabilidade de Lagoa Secai em 10 anos, eu, isso eu não entendo, eu não conheço. Sim. Mas o que eu prometo é que quarta-feira eu estarei na regional colhendo todo esse estado. Ok. E assim, para finalizar aqui a, o nosso movimento, que a gente intitulou como SOS Criancó, eu gostaria que todas as pessoas que estão fazendo essa filmagem focassem principalmente no lixo. Também mais uma pergunta que vai para o ar, se o seu Nonato também não puder nos responder, que leve essa pergunta para a Cages, de quem é a responsabilidade de fato de fazer a limpeza desta lagoa, porque nossa obrigação é não sujar. Nós, como pessoas educadas, a nossa obrigação, já que essa lagoa é o que abastece a nossa cidade, nós encontramos aqui, que vocês, por favor, mostrem, todo esse lixo, fora o que a gente não pôde coletar, a gente encontrou dentro ou nas proximidades da lagoa, da água que abastece a nossa cidade. Então, a pergunta é o seguinte, já que... É, algumas pessoas sujam, quem é o principal responsável por essa coleta de lixo? É a Cagesse que tem que fazer essa manutenção, essa limpeza, ou é a Prefeitura? Para eles me se essa limpeza é feita por nós ou por algum povo. Tá Mas com certeza você vai ter a resposta de Ok. Garantir, então eu lhe agradeço, Lonato, tá agradeço os meninos que estiveram aqui da TV Geração Jovem, todos os nossos amigos, a palavra está aberta porque esse é movimento não é meu, esse movimento é nosso. É... Juntei os principais amigos, as pessoas que de fato se preocupam com a situação que nós estamos passando. É uma situação realmente triste. O que a gente pede é que as pessoas que possam assistir esse vídeo, elas compartilhem até que chegue algum órgão responsável. Porque, infelizmente, para encher a lagoa, a gente sabe que a gente tem que esperar uns dois ou três invernos bons. Porque a gente tem que ter consciência disso. Mas, e o abastecimento da nossa água? Será que a gente não precisa agora recorrer ao plano B? Nós estamos precisando de poço profundo, ou aqui, ou na sede, ou que seja feita qualquer coisa de, de transferência, que eu não entendo, mas eu sei que nós, nós temos o açude da Gameleira, que é um açude enorme. Então, se nós estamos vendo que a nossa água está essa gota que vocês estão vendo, de 16 metros de profundidade, que seja feita alguma providência antes que ela seque. Então, o nosso apelo são para as empresas que estão aqui no Trairi, principalmente, Tractebel, Torres Eólicas de Concreto, Cortês, Imep, Petra, as que ainda estiverem aqui, as que puderem usar, porque assim como a gente, eles também estão precisando da nossa água. Então, que alguma providência seja tomada, ou pela CAGES, ou pela Prefeitura, ou pelo Estado, contanto que o pagamento da nossa conta faça valer lá na nossa torneira a nossa água. Obrigada. Amém. Eu comecei, eu aqui, eu com o nosso gerente, José Wilson de Souza Mariano, um grande gerente, com nossos coordenadores, Vicente Leite, que falou com a senhora, Sempre. e o outro coordenador, CLAY, coordenador técnico, é o que uhum. tem a maior responsabilidade sobre a água de trairia, Sim. que te deu uma resposta satisfatória. E a Pode gente agradece, que nós estamos está agradece, bem empenhados, inclusive, nosso trabalho é água, né? Ok, a gente Seu agradece. Trabalho, Eu vou... tenho certeza, como todo mundo aqui está, muito agradecido de você ter vindo aqui. É água não todo dia, mas todo dia, todo dia e o dia todo. A água não de boa, mas de excelente qualidade. Se Deus quiser. E é o nosso trabalho. Transparência e eficiência. Muito bem. Estamos empenhando nisso. Vai, não, não, não, não, não, não. vai nadar e vai sair viva. Então, a... A... A... para finalizar, não vamos morrer na praia, aqui, né? Na lagoa. Na lagoa. toda essa população que está aqui, que realmente é um trabalho digno, um trabalho que merece mesmo o nosso respeito, merece a nossa confiança e merece também a nossa ajuda. Inclusive, a carresta aí para dar mão. da lagoa, sobre a limpeza da lagoa. Sobre a limpeza da lagoa. Muito bem. Então eu agradeço o senhor por essa explicação. É, hoje é ser feriado, você ter vindo aqui, mesmo sem a gente ter, nem é, o senhor sabia que nós estaríamos aqui, mas de fato não foi feito nenhum convite oficial é. para que a Cajessa estivesse aqui, então lhe agradeço a atenção e o que a gente podia fazer, a gente fez, e agora eu gostaria de pedir a todo mundo que Nesse momento pedisse também a Deus que mandasse Sim, chuva Porque nós também estamos precisando Vamos lá, fazer oração, de um oração Sobre, mais Encerrar, mais alguém quer falar alguma coisa Mais alguém tem tá um alguma para falar Só onde? Um... Aquela caixa d'água do alto São Francisco né Que a gente sabe que ela enche e que transborda É da Cagesse De onde é que vem aquela água? E por que? E por que todo dia a caixa d'água transborda, estraga a água que a gente não tem? Da caixa. Nós trabalhamos com operação. Operação essa que tem operadores para fechar e abrir aquela caixa e não deixar extravasar. Mas o nosso nós humanos, né, nós temos nossas falhas. Mas já foram tomadas várias providências. e então Estamos colocando o time. Time é um aparelho que não vai precisar do braço humano para fechar e nem abrir. Quando ela encher, ele vai acionar e ela vai parar. Acredito que daqui para frente ela não vai mais extravasar. Ah, tá. Okay? Obrigada. Vamos fazer a nossa oração então? Para finalizar e pedir chuva a Deus Com também? Com certeza. Pode Era pra ser um ponto. A foi ela. Sai de Telagoa. Eu vou pedir uma. Vai pedir uma. Pede duas, Darlan. Vê se ele dá. seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu Por nós cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos até os Teus ofensos. não deixeis-nos cair em tentação